A comprovação financeira de intercâmbio aqui em Irlanda acabou de mudar. Então vem comigo que eu vou explicar para você tudo o que está acontecendo por aqui. O Departamento de Migração atualizou a página na qual explica quais as obrigatoriedades financeiras o estudante estrangeiro precisa comprovar. Para países non-prior visa, ou seja, aqueles sem necessidade de visto prévio para vir aqui para a Irlanda, assim como o Brasil, atualmente o aluno precisa comprovar que tem acesso a 3 mil euros durante o curso com duração de seis meses, ou seja, o equivalente a 500 euros mensais. O curso de General English se enquadra nessa obrigatoriedade. Para cursos com duração de 12 meses, como é o caso dos cursos universitários, pós-graduação e mestrado, o aluno deve comprovar que tem acesso a 7 mil euros. Essa é a regra vigente atualmente e que irá ficar em vigor para quem iniciar os estudos até o dia 30 de junho de 2023. Na página do Departamento de Imigração, houve a inserção de uma nota que indica o aumento da comprovação financeira a partir do dia 1 de julho de 2023. E nela consta que todo aluno que pretende iniciar os seus estudos após o dia 1 de julho de 2023 será requisitada a comprovação do acesso imediato a 10 mil euros por ano de estudo, isso no caso dos cursos universitários, pós-graduação e mestrados. Já os alunos dos cursos com duração de menos de seis meses precisam ter acesso a 700 euros mensais ou 4.200 euros. E esse é o caso do General English. Agora, você deve estar se perguntando, mas por que, que houve essa mudança? Esse reajuste na comprovação financeira vem sendo especulado há algum tempo. Não se sabia ao certo para quanto aumentaria ou quando aconteceria. A Europa passa por um momento econômico complexo. E a Irlanda está com uma inflação anual em torno de 9,2%, além de uma crise imobiliária que se instaurou desde o relaxamento das restrições pandêmicas. Já era mais do que certo que os 500 euros mensais, totalizando os 3 mil euros, não bastam para o suporte financeiro dos alunos aqui no país. Por isso, o aumento para 4.200 euros, equivalente a 700 euros mensais, torna-se indispensável para que os alunos tenham condições financeiras adequadas durante o intercâmbio. Mas o que eu quero que você entenda é que esse valor, o qual você irá comprovar, é seu. Ele não ficará retido na imigração, mas também ele é uma maneira de garantir a sua saúde financeira durante a estadia. Nós da SWA já indicávamos que todos os alunos trouxessem 4 mil euros em conta para haver uma garantia maior nas despesas iniciais. Por isso, não fique assustado. É para isso que eu estou aqui, para te ajudar a entender o que está acontecendo por aqui. E no caso de qualquer novidade a respeito, fica tranquilo que eu volto com mais vídeo. E se esse aqui te ajudou, curte, comenta, compartilha com aquele amigo que precisa dessa informação.